ajudar as pessoas a recuperar funções motoras e realizar atividades comuns do dia a dia. Estas são as principais atuações do terapeuta ocupacional. O curso de terapia ocupacional está completando 10 anos na UFSM e, em comemoração à data, promove sua primeira jornada internacional com o tema Luta, Resistência e Cidadania aproveitando o próprio momento do, da reestruturação da universidade, onde teve a expansão universitária e a expansão, expansão dos cursos. E a terapia ocupacional, então, foi construída neste processo né da expansão, tanto aqui como em várias outras universidades federais. Em 2010 foi para Pelotas também, né, mas a gente foi o primeiro curso... Hum, de uma federal no Rio Grande do Sul. A professora Miriam foi uma das precursoras da terapia ocupacional na UFSM ao lado da professora Amara. As duas iniciaram o curso sem ter, nem mesmo, salas de aula. A gente deu aula em anfiteatro, a gente deu aula debaixo de árvore. Não tínhamos é, infraestrutura, não tínhamos livros na biblioteca, não tinha livro nada. Né? E aí a gente foi aos poucos construindo é, e, e contando com, com os professores também da, do departamento da, da, da fisioterapia, professores da medicina para dar disciplinas básicas. E eu e a Miriam dividimos todas e, e, toda e qualquer disciplina que fosse a terapia ocupacional. O evento serviu como uma comemoração de aniversário para o curso que nasceu em 2009. A semana de 14 a 18 de outubro foi recheada de palestras com terapeutas egressos da UFSM e professores de outras universidades. Mais de 300 pessoas se inscreveram para a jornada. Estamos felizes com o momento porque trouxemos uh, uma jornada internacional, um professor do Chile para falar um pouco das, dos fundamentos da terapia ocupacional, que nesse momento o curso vem eh, olhando muito para esses aspectos, como é que a gente vai eh, entender as, a terapia ocupacional eh, na região do sul, né? Somos uma profissão em eh, su origem eh, anglosajona, com miradas que têm que ver com o mundo eurocêntrico e que não correspondem com nossas miradas. Então, eu vim aqui fazer uma apresentação sobre a possibilidade de uma terapia ocupacional del sur, Desde Latinoamérica, bajo ciertas lógicas que teóricamente uno llama perspectivas descoloniales y cómo construir una terapia ocupacional en el cono sur desde esta mirada. Bueno, hay un equipo muy potente, muy fuerte... Al menos a visão que tenho é um equipo muito comprometido, com muita claridade do que querem fazer. E, e aos poucos foram entrando os professores e cada um com a sua especificidade, né, com, com com as suas contribuições e foi possibilitando que cada um de nós pudéssemos, aos poucos, estarmos num lugar mais confortável, na medida que a gente dava aquelas disciplinas e iam para as áreas que a gente que tinha que tinha uma trajetória, né. Então, depois que passa, a história é para contar. E assim foi a conquista por mais professores, os alunos sempre muito próximos assim, da gente, pegando junto nas reivindicações, nas, nas, a gente deu esse nome para o evento por isso, porque é uma história de luta realmente, de resistência, e, e sempre um trabalho conjunto entre o dado, coordenação, alunos e professores. A união entre acadêmicas e professoras é mesmo uma característica visível deste curso. Durante o evento, as estudantes que vão se formar neste ano resolveram prestar uma homenagem às suas mestres. Escolheram logo cinco homenageadas, além de patronesse e paraninfa da turma.